Olá, eu hoje vou analisar as vossas contas de Instagram são imensas, por isso vamos começar a primeira que eu tenho aqui é a Andressa ela disse que seria uma máxima oportunidade de organizá-lo do jeitinho certo ela tem um feed bastante harmonioso hum, esta foto não parece dela, por isso deixa-me só ver que eu sou uma espécie de detetive esta foto claramente que não é dela e eu não acho muito a pior quando vocês usam fotos de outras pessoas, porque assim vocês não crescem a partir da vossa conta, principalmente quando vocês nem nos comentários dizem de quem é a foto, e isso é uma coisa que eu não gosto muito porque acontece-me imenso comigo, e às vezes deparo-me com fotos minhas completamente roubadas, sem qualquer tipo de créditos, e isso dá cá de mim. Todas as outras fotos fazem sentido, todas as outras fotos são tuas e acho que devias manter, olha esta foto, esta foto está absolutamente incrível, está super querida, está dentro do carro, está diferente, e é tua e eu acho que vocês deviam se focar mais nisso, em criar conteúdo vosso, Mas olha só para isto esta foto tem 40 gostos, a foto que tu roubaste, e eu tenho que dizer roubar para vocês perceberem a gravidade da situação a foto que tu roubaste tem 9 likes, por isso foquem-se em vocês, foquem-se nas vossas fotos porque esta foto claramente nota-se logo à primeira que não é tua, porque nem o tipo de edição está igual por isso primeira coisa, não tires fotos de outras pessoas os teus highlights estão bons, estão mais instagram stories, acho que era incrível e por isso o teu trabalho de cada hoje é recriar esta foto, retirar esta e publicar se tu gostares mesmo deste tipo de foto, republicar no teu instagram vamos ver quantos likes é que recebe. as tuas fotos me inspiram e saber a sua opinião sobre elas ia ser incrível, te amo obrigada, isso é mesmo fofinho vamos então ver esta conta da Duda ok, a Duda tem um filtro incrível, acho que faz todo sentido para a conta dela e ela vai crescer imenso tenho a certeza absoluta, os highlights estão perfeitos. Deixa ver as Instagram stories. Tem três, quantos mais, melhor. Mais informação sobre ti, melhor. Porque tu colocaste aqui uma imagem que não é tua para partilhar, acho bastante bem, mas podias dar o teu toque dar a tua opinião, de certa forma, ou até mesmo, se tu não quiseres dar a tua opinião, perguntar qual é a opinião dos teus seguidores, só para teres mais interação com eles. De resto, acho que é continuar, tens 200 posts, que é bastante bom, bastantes likes e até bastantes comentários para o número de seguidores que têm, por isso, de certeza que tu vais crescer imenso, só tens que dar mais de ti, dar mais opinião, criar mais interação com os teus seguidores, de certeza que vais chegar mesmo longe. Está aqui a ver a tua conta de Instagram, da fotografia... Outra conta. Três contas, meu Deus. Porquê é que tu não pegas na tua conta de arte e incluís também na tua conta pessoal? Porque acho que até ficaria bastante giro unir os dois. Por exemplo, nesta foto tu tens uma colagem. Porquê é que tu não pegas nesta foto ou noutra foto que tu tiraste e faz ilustrações por cima. As tuas ilustrações. Acho que até ficaria bastante giro. Tu unis os dois mundos e traria algo um bocadinho mais de valor à tua conta que eu acho que até ficaria bastante bem. Mas se não quiseres fazer isso, acho que estás mesmo no bom caminho porque o teu feed é bastante único, é uma coisa que pouca gente se vê e as tuas fotos são todas em concorrência umas com as outras, por isso está bastante harmonioso e é só continuar porque acho que está perfeito. Voltei a usar esta quanta e estou um bocadinho perdida porque já lá vai há algum tempo. Acho que as tuas fotos antigas estão bastante boas, por isso é continuar. Aposto que tens imensas fotos no teu computador para publicar, por isso continua a publicar, tenta agendar dia sim, dia não, se conseguis dia sim, dia sim, porque para contas de fotografia acho que é bastante importante publicar várias vezes. Como eu disse já em alguns vídeos, se conseguis fazer um carrossel de fotos, por exemplo, neste dia tu tens 3 fotos, coloca as 3 fotos na mesma publicação. Porquê? Porque por o Instagram vê ver isto como. Um post é mais relevante que o outro, ou seja, se eu publicar às 9, e depois publicar às 11, e depois publicar às 4, o Instagram vai achar que o post das 4 é mais relevante, porque é o mais recente, por isso vai publicitar mais este do que todos os outros. E se tu colocares, juntar esses, esses três, tens mais força, porque primeiro, é só um post, por isso é o mais relevante de todos do dia. Segundo, tem um carrossel, ao ter um carrossel, quer dizer é que as pessoas vão passar mais tempo neve e crias mais interação porque as pessoas ficam mais tempo a ver a tua foto. Terceiro, se adicionares uma descrição, ainda ficam mais tempo a ver a tua foto e podem até comentar porque o que eu consegui ver, tu não tens comentários nenhuns. Porquê? Porque normalmente tu tens apenas a data e não tens qualquer tipo de descrição a falar sobre a história, a falar sobre o dia em que tiraste esta foto, a falar sobre o momento que viveste a tirar esta foto, qualquer coisa é mais interessante que a data e se quiseres incorporar a data podes até incorporar de forma como se fosse um efeito de câmaras antigas em que tenha a data no, no fundo até podia ser interessante se quiseres esse tipo de conceito mas descrição, e se tiver carrossel, descrição essas coisas todas querias mais tempo das seus seguidores na época, que queria mais interação o que te cria um melhor lugar no algoritmo do Instagram, por isso tenta pensar nisso e foca-te nisso, que acho que é muito importante. Instagram Stories também é muito importante, nem que seja a mostrar melhor as tuas fotos, mostrar como é que editaste as suas fotos. Se conseguiste, cria vídeos de tu a tirar fotos ou do momento em que estás a tirar a foto. Podes até posar o teu telemóvel perto de ti e filma só esses momentos ou se estiveres a tirar foto com o telemóvel, gravas o ecrã no momento em que estás a tirar a foto. É uma boa Instagram Story ou até mesmo é um bom vídeo extra para o teu carrossel. Mas começa, tens de começar. A Anabela disse: porque sinto que falta qualquer coisa, mas não sei o que é, e quem vê de fora encontra sempre falhas. Ok. Uma coisa que eu reparei há uns dias é que ela publicou vídeos e esqueceu-se de pôr a capa, ou seja, ficou preto isso muda um bocadinho a forma como vocês veem a conta dela. E sempre vocês editarem um vídeo e ele vai para o primeiro frame, se o primeiro frame foi preto ou cor, vai ficar esse frame, por isso tentem mudar a capa e eu até vos vou ensinar como é que se faz só para vocês verem. Para criarem a capa do vosso vídeo, vocês só precisam de carregar no mais, escolher um vídeo, por exemplo este que eu estou a falar com vocês, e depois vamos aqui a cover, no último botão do lado direito, se tiverem em português é possível que a capa, mas é sempre no botão inferior, direito. E depois é só escolher a capa que vocês querem. Eu, por exemplo, posso escolher... <risos> posso escolher esta, e essa, e é só clicar em Next, ou o seguinte, e fica essa capa como a vossa capa do vídeo, e está feito, não é preciso fazerem mais nada. Mas tenham sempre atenção para mudar a vossa capa, porque senão fica... fica estranho. Fica sempre o primeiro frame, e se o vosso primeiro frame for uma transição do preto, ou uma transição de uma cor para o vosso vídeo, fica dessa cor. Mas de resto, o fio dela está bastante harmonioso, porque ela tem, assim, uns toques de amarelo, tons quentes. Em termos dos highlights, acho que estão bastante bem, estão consistentes acho que faz todo sentido, mas a Instagram Stories, ela neste momento só tem uma Instagram Story por isso é manter, é criar mais. Eu de certa forma acompanho a Annabella há algum tempo e eu tentei que ela começasse a partilhar mais vídeos e vocês estão a ver ela antigamente ela não fazia nada disso, mas agora ela está a criar mais vídeos o que é bastante bom e tem bastantes vídeos, por isso eu consegui forçá-la de certa forma a entrar no mundo dos vídeos e não parece que ela vá sair lá tão cedo, por isso é ótimo conseguir ver este progresso na conta dela de resto, eu sei que ela não gosta muito de aparecer, ou seja, ela corta muito a cara dela, mas eu acho que mostrar a cara mostra um lado mais humano, que é, um, é uma forma de vocês criarem mais ligações com os vossos seguidores e criarem mais interação e tentar que o blog dela seja a fonte de criação de seguidores, porque eu já vos disse o Instagram não é muito pesquisável, por isso se vocês conseguirem arranjar formas de puxar pessoas para o vosso Instagram e não tentar arranjar crescidas a partir do vosso Instagram vai-vos ajudar imenso. O blog para mim é uma fonte de visualizações gigante e eu acho que quem tem blogs devia aproveitar isso por isso. Não sei se ela tem publicado, ok, 29 de maio, já foi há algum tempo, mas em relação ao blog é tentar que o blog seja o mais pesquisável possível, que ela consiga receber muitas visualizações por mês, para ela conseguir receber visualizações de lá para cá e acho que é assim que ela vai crescer mais. Por isso, foca-te imenso no blog para crescer no Instagram, é isso que eu tento fazer ao máximo. A Samira diz que está a ter alguns problemas de criação de conteúdos, ok. Ela já tem sete posts há muito tempo, porque eu sempre que visito a página dela não tenho mais likes para dar, porque já em todos, por isso eu acho que tudo que ela publica nos destaques, tudo que ela publica nos Instagram Stories deviam passar para aqui. Estas fotos estão perfeitas, porque é que elas não estão no Instagram, não é? E os desenhos dela também podiam, ela podia colocar no carrossel a imagem final e depois nos outros o progresso ou um vídeo dela a fazer, acho que seria incrível. Acho que aqui o que falta é a reutilização de conteúdo, porque ela tem que pensar que o Instagram Stories é uma boa fonte de criação de conteúdo. Se ela tiver para o Instagram Stories, tem também para o feed. Tem que só de pensar de uma forma de reutilizar esse conteúdo o melhor possível para o feed, mas é publicar, é só publicando que as coisas acontecem. E ela até tem bastantes seguidores, o que é incrível, mas é continuar, é criar conteúdo. Tudo o que tens nos teus destaques, torna isso como o teu tema principal, ou seja, a arte. Tens música, tens livros, tens os teus amigos e tens comida, por isso podes pegar nesses temas e a partir dessas consegues gerar imensas imensas imensas publicações. Por isso não há forma de teres falta de conteúdo. E se por acaso não tiveres muita ideia de o que vais publicar e se achas que esta foto é melhor que esta, pergunta aos teus seguidores, porque os teus seguidores estão aqui para te ajudar e assim crias ligação com eles ao perguntar o que é que eles querem ver, o que é que eles gostam mais e assim inclui os seguidores neste percurso de criação de conteúdo e acho que é uma boa forma de criares essa ligação, criares conteúdo, tudo no mesmo, tudo junto e acho que seria muito, muito interessante. A Débora disse a ver se o conteúdo que põe lá agora é melhor ou pior, por isso vamos aqui a ver, ela tem mais seguidores que pessoas a seguir perfeito, ela não tem instagram stories, por isso vamos tentar criar pelo menos 5 acho que 5 é o número ideal para vocês criarem interação com os nossos seguidores dizer que estão aqui, dizer que estão atentos, acho que é bastante importante vocês terem esse tipo de ligação com os nossos seguidores de resto, ela estava a fazer aqui uma moldura branca mas depois parou de fazer por isso se ela quiser continuar com este tipo de imagem, ou seja, sem molduras Acho que esta foto está bastante perfeita, acho que este pode ser o início de outro tipo de feed. Esta foto foi tirada no dia 1 de junho e já passaram muitos, muitos dias se ela quiser criar uma espécie de trabalho em que é influencer de maternidade, acho que é muito importante ela ter horários a cumprir, nem que seja dia sim, dia não. Acho que é bastante importante ela ter um horário para publicar. Por isso, pegar numa agenda, pegar num calendário mensal, marcar os dias em que se tem que publicar e não falhar nenhum. Como o teu tema envolve muito a tua família, é muito fácil tu teres conteúdo novo, porque basta tirar uma foto dos teus meninos, basta tirar uma foto de um dia em família, basta tirar fotos às comidas que tu estás a fazer no momento, ao jantar do dia, ao almoço do dia os produtos que estás a comprar para os teus bebés acho que é muito importante documentar tudo, porque tudo é conteúdo mais nos teus dias, mais nos teus bastidores publicar todos os dias ou dia sim, dia não, mas publicar todos os dias nos instagram stories, acho que é muito importante por isso é continuar, mas mais tudo o que estás a fazer, mas muito mais e com horários definidos, acho que é muito importante porque há sempre alguma coisa que podemos melhorar e com a tua opinião poderia aprender e crescer eu já tinha visto esta conta da Sofia e... Gosto bastante, eu até já lhe tinha dito que gosto bastante e como ela tem um blog e, e ela já me tinha dito que o blog dela recebe bastantes visualizações eu acho que devíamos tentar gerar toda esta interação no blog e trazer para aqui como eu já vos tinha dito que acho que é muito importante por isso eu acho que ela vai crescer muito porque o conteúdo dela é bastante bom é uma conta de viagens mas ao mesmo tempo uma conta de história acho que é bastante giro ver essa interação o que ela precisa mais é instagram stories para mostrar mais, mais conteúdo, mais dela, se ela quiser aparecer mais. O feed dela está perfeito, eu não vou falar muito sobre isso porque acho que vocês conseguem ver que está bastante harmonioso, mas uma coisa que vocês já podem perceber é que ela publicou há seis dias atrás. Isso já quebra um bocado no algoritmo e o algoritmo precisa que nós sejamos um bocadinho consistentes, por isso publicar todos os dias se ela conseguir, a conta dela precisa disso e como é uma conta mais fácil de gerir porque num dia vocês conseguem visitar imensos sítios tirar imensas fotos e isso já são várias publicações para o vosso Instagram, por isso é publicar muito e tentar que no blog haja sempre essa interação um blog Instagram e também o Instagram blog, gerar essas visualizações como um ciclo, deixar que as pessoas sigam esse ciclo e visitem todas as vossas redes sociais. A tua última publicação antes do Junho de 7 foi dezembro de 28, por isso estás a ver que também tens que ser consistente aqui no blog. Eu acho que o teu blog deve estar a receber bastante visualizações, pelo menos pelo, pela forma como tu colocas os títulos, descreves o texto, acho que dá para notar que recebes bastante visualizações, por isso é manter, é gerar visualizações no blog, levar para o Instagram, acho que isso é o mais importante e é criar mais, porque só tens 66 posts, é criar mais, mais Instagram stories. Criar aqui uma estratégia para gerar visualizações em todas as tuas redes sociais a partir do blog, acho que é muito importante e acho que vai ajudar imenso. Quero saber onde melhorar para criar melhores conteúdos. Bom número de seguidores. Já só vê o número de likes, 13, 13, 19, 68, 10, 14... de interação, likes, comentários, não está assim tão bom para o número de seguidores que se tem, por isso é preciso fazer uma limpeza, a ver se há quantas que não estão muito ativas. Depois, em termos de feed está bastante bem, está harmonioso, as cores são bastante parecidas, por isso não há muito a fazer em relação a isso. Tens vários tipos de conteúdo, ou seja, tens vídeos, tens Instagram TV, tens fotos, perfeito. E depois, em termos de foto, tens de objetos, de animais, tens de ti tens vários tipos de foto que também é muito bom deixa eu só ver aqui fazes bastante instagram stories, a falar com as pessoas, perfeito tens um canal de youtube, o que é ainda melhor e sempre que vocês têm canais de youtube e blogs, eu adoro dizer para vocês fazerem essa interação tens 244 subscritores, não tens muitas views mas em princípio não deve haver muito problema, tenta ganhar mais views melhorando as tags, melhorando os títulos do vídeo, melhorando a capa. Nas estatísticas vocês têm acesso a muita coisa no YouTube e é das coisas que eu mais gosto é analisar essas coisas, mas existe um termo que é o C, TR, que é click through rate que é qual é a percentagem de cliques em relação às pessoas que passam pelo vosso vídeo, ou seja, as pessoas podem passar pelo vosso vídeo por várias formas pode ser pelo search, ou seja fazem uma pesquisa e o vosso vídeo aparece pode ser na barra lateral, pode ser no feed inicial. É muito importante ver se estas capas funcionam e isso vê-se com esse número essa percentagem, porque se tiveres mil pessoas a passar pelos teus vídeos e mil pessoas a clicar, quer dizer que tens um click rate de 100%, ou seja, a capa é boa, o título é bom, e é uma boa forma de conseguires perceber se estas, estas duas coisas, título e foto, capa, funciona ou não. E não há problema nenhum de mudar o título, mudar a capa, mudar a descrição, mudar as tags, várias vezes ao mês só para ver o que é que funciona melhor porque é assim que os vídeos crescem, é testando e ao crescer no YouTube também vais crescer no Instagram de certeza absoluta mas gosto ao menos de ver que tu tens muita interação com os teus seguidores e mostras isso nos Instagram Stories, no facto de fazeres vídeos, no facto de fazeres Instagram TV por isso sempre que puderes tenta reutilizar conteúdo do YouTube para aqui para teres ainda mais conteúdo, mas de resto acho que está bastante bem é continuar no YouTube aqui, reutilizar imenso continuar a falar com as pessoas, continuar com este feed parece bastante bem e a certeza vai crescer imenso Ok, a Ana Marta disse estou a experimentar outro estilo diferente para um projeto novo está tudo um messi, por isso vamos ver o que é que se passa aqui Ok, a Ana Marta é um tema diferente é ilustração, é uma conta de arte não tem Instagram Stories, por isso é uma coisa a ver não tem muitos highlights e acho que também era muito importante mas ao fazer mais Instagram Stories é possível colocar mais por isso tem que, tem que haver essa união em termos de highlights, o que é que podias pôr? podias pôr tu a fazer os teus desenhos, estas comissões também, sobre ti por exemplo, também é muito importante conhecer a artista, os teus materiais preferidos por exemplo, eu sou licenciada em pintura por isso, mesmo que não pareça que eu me interesse por isso, interessa-me por isso e gosto de saber quais são os pincéis que as pessoas gostam mais, a paleta de cores também é muito interessante, vocês têm que criar conteúdo, gerar conteúdo a partir do vosso nicho porque há muita coisa, muita coisa importante Muita coisa que se calhar vocês não acham interessante dizer, mas as pessoas acham muito, muito interessante. Eu não consigo ver, assim, grande diferença para ficar Messi, como ela disse, para ficar assim estranho, porque parece que está a conjugar bastante bem. Como já referi, acho que estou estagnada e sem saber muito bem para que o público me dirigia. Uma coisa que vocês podem fazer para ver quem é que é o vosso público é ir ao vosso Instagram, ir à vossa conta, depois ir a Insights ou Estatísticas, ir a Público ou Audience e aqui nós conseguimos ver bastante bem qual é o meu público, ou seja, se eu for aqui a Countries, eu tenho mais do Brasil, tenho 38 Brasil e 34 Portugal. Ou seja, para mim seria língua portuguesa e está feito, não preciso pensar mais nisso. Depois nós conseguimos ver a quantidade de homens e a quantidade de mulheres. Conseguimos ver que 69% das mulheres veem o meu conteúdo e só 31% dos homens. A maioria das pessoas é do sexo feminino, por isso eu tento me guiar muito quando estou a criar conteúdo para o meu público. Ou seja, eu sinto que o meu público fala português e a maior parte das pessoas é do sexo feminino e tento me guiar mais sobre isso. E também ajuda a saber que é mais dos 18 aos 34 o meu público. Também é muito importante saber. Por isso, aconselho imenso a Mariana ver aqui as estatísticas, porque se as temos é porque nos ajudam de alguma forma. Se vocês têm algum problema a desenvolver o vosso público-alvo, eu aconselho-vos imenso a ver o meu workshop de Instagram que é completamente gratuito e o primeiro vídeo é exatamente sobre isso, é tentar perceber qual é que é o nosso público-alvo e eu faço algumas perguntas relevantes que é quais são os problemas que vocês querem resolver essas pessoas, quais são os interesses delas e tentar unir tudo e tentar criar conteúdo à volta disso porque é exatamente isso que nós precisamos para crescer porque nós temos que dar ao nosso público exatamente o que eles querem ver, temos que resolver os problemas que eles estão a viver nesse momento e pelo que eu vejo aqui eu acho que a conta dela é maioritariamente sobre moda por isso, o que é que as pessoas do sexo, do público que tu tens, que deve ser a maior parte feminino com a idade que têm, que deve ser mais ou menos dos 18 aos 34, mais ou menos como eu quais são os problemas que tu podes resolver em relação à moda para essas pessoas? há imensa, imenso imenso conteúdo que podes gerar à volta de moda, à volta do teu público e quando percebes isso vais ter conteúdo para o resto da vida por isso aconselho-te muito primeiro a criar o avatar do teu público-alvo, ver nas estatísticas qual é o sexo e qual é a idade e quais são os países, depois tenta perceber quais são os problemas que precisas de resolver ao teu público-alvo ou como é que os podes entreter e tenta tirar 15 minutos do teu dia para escrever uma folha inteira de dicas, de ideias que podes ter para conteúdo. As ideias vão gerando, as ideias vão-te aparecendo, podes ter a certeza absoluta. E outra coisa que eu te aconselhava era mais instagram stories, mais highlights, para as pessoas perceberem mais quem tu és e o que é que estás aqui a fazer e Outra coisa seria limpar um bocadinho as pessoas que tu segues a não ser que queiras seguir todas as pessoas, mas acho um bocadinho improvável mas tenta limpar o máximo possível para ganhar mais estatuto de influência Estou a pensar em começar uma nova conta sobre moda e aceitação Dicas Ok, deixa só ver o que é que ela tem aqui na conta Ok, é privada Moda e aceitação São dois temas bastante bons, bastante em alta Por isso, primeiro sim, estás completamente num bom nicho É uma boa junção as duas coisas Tenta sempre ver isto da tua perspectiva, ou seja, tiveste algum problema na aceitação do teu corpo? O que é que te levou a querer fazer uma conta sobre moda e aceitação? Tenta escrever no teu caderno o porquê, porque é que queres isso, porque é que queres fazer isso e se passares por isso ou se estás a passar neste momento por isso, vais ter imensas ideias para conteúdo. e o primeiro posto pode ser exatamente isso. O porquê de estás aqui, o que é que te levou a querer criar uma conta e essa pode ser exatamente a sua primeira publicação, depois tenta juntar aceitação e moda e tenta criar posts a partir disso, ou seja, cria outra página com ideias sobre como podes ajudar as pessoas. E antes de pensar nisso, pensa no tipo de corpo que tu queres ajudar ou ser todos os tipos de corpos. muito importante essa pergunta porque assim vais conseguir fixar-te mais no tópico certo ou gerar ainda mais conteúdo se for todos os tipos de corpos. E é isso. Há muita coisa que eu te posso dizer para fazer neste momento, mas acho que o mais importante é isso. Perceber primeiro porquê e depois tentar gerar no mínimo 50 ideias só para ver se realmente é um tópico que tu gostes e um tópico que consegues gerar várias ideias e é começar. Aconselhava-te só a colocar público porque acho que é um, um tipo de conteúdo que toda a gente vai querer ver e devia estar disponível para toda a gente ver. E é isso. é Pensar no tema, agendar para nunca te falhar um dia, ou seja, tenta começar apenas quando tiveres 10 posts já planeados, não pararam de desistir e ganhar imensos seguidores. E é basicamente assim que funciona tudo. Desde que vocês tenham um, uma mensagem que vocês queiram passar, desde que essa mensagem seja forte, vocês conseguem gerar imenso conteúdo e conseguem gerar imensas visitas e imensos seguidores novos. E é isso, são estas as contas para hoje. Se vocês quiserem que eu analise a vossa conta no Instagram, ou YouTube, ou blog, ou algo do género, deixem todos os links lá em baixo para eu conseguir ver e analisar melhor. E é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemos no próximo. Tchau! No próximo vídeo vou-vos dar ideias de fotos no jardim, por isso se vocês gostarem desse conteúdo, não se esqueçam de passar cá na quarta-feira. Tchau!